essa é a parte que eu gosto de trabalhar. Isto porquê? Porque quando se fala de tudo o que tem a ver com o digital, fala-se tecnologia. Às vezes até se fala de legislação. Uh, mas raramente, raramente se fala de as competências digitais. Porque existe uma espécie de um engano. A esmagadora maioria das pessoas acha que porque tem o último smartphone, o último tablet, o último computador, que tem uma ligação de 1 G já é digital. Esquecem-se que é absolutamente necessário, se nós queremos efetivamente avançar como profissionais, mas também que as nossas organizações avancem, em termos de agora também a outra buzzword, transformação digital. Nada disso é possível sem fazer a transformação digital dos humanos, uh, isto é, eu vejo uh, que uh, as pessoas continuam a ignorar as potencialidades que nós temos na atualidade em termos tecnológicos. Por isso é que eu costumo sempre dizer há três tempos, um tempo é uh, o avanço da tecnologia, que está sempre muito mais avançado do que o segundo tempo, que é o da mentalidade, e que normalmente até às vezes está a par, ou um bocadinho mais avançado, do que outro que é o quadro jurídico. Uh, e, e muitas vezes esse quadro jurídico vem é feito também considerando uma grande ignorância por parte do legislador como é que as coisas funcionam. E isso às vezes vê-se na forma como se tenta implementar determinadas legislações, e, e que, que depois não são factíveis na prática, mas pronto, uh, fica-se com, digamos assim, com uh, consciência tranquila you <laughs>